Please. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus, depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, perdão, com efeito, os fariseus e todos os judeus, só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Mas comem o um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías: a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei o que torna o homem impuro. Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Imaginemos uma sociedade sem regras O caos seria uma desordem total Uma sociedade que também tem as suas leis Eu me refiro às leis justas e leis que não são cumpridas também podem gerar um caos. A lei de Deus para o povo de Israel, que rege aquela sociedade, não é uma lei humana simplesmente, mas é a lei que o Senhor entrega a esse povo como sinal da sua proximidade. Toda lei tem por finalidade também manter a ordem, a harmonia e a justiça, e principalmente no reino de Deus, a justiça que é tão necessária para que as pessoas de fato vivam a sua fé. No entanto, esta lei perfeita, que requer um coração puro para acolhê-la, por meio dos mestres da lei, e dos fariseus que eram entendidos nas escrituras, ao invés de ser libertação, se tornou opressão para o povo. É claro que havia sim o desejo de proteger a lei e os bons costumes. Mas as autoridades religiosas da época viram a lei como a árvore da vida e de fato ela gera esta vida, porque a lei de Deus não é só uma proibição, não é? ela gera vida à medida que é um caminho de santidade, é um caminho seguro na prática do bem. Mas eles viram esta lei como uma árvore que para ser protegida agora é cercada por diversas interpretações, tradições, como se pusessem uma cerca de arame farpado em torno, em torno desta árvore. E assim ela começa a se tornar inacessível para muitas pessoas. Por quê? A lei composta pelos dez mandamentos que depois mais tarde em Jesus Cristo vai ser sintetizada, resumida no amor a Deus e ao próximo. É agora pelos judeus aumentada com tantos preceitos que eles acrescentam, centenas de regrinhas que eles vão colocando como alguém que cerca agora a lei e apenas eles achavam que podiam cumprir daí essas leis, como se eles estivessem dentro da cerca. E todo o povo de Deus, incapaz de realizá-la, de cumpri-la no conceito deles, se distanciava agora cada vez mais da lei, porque havia preocupação de minuciosamente Manter alguns ritos e se esquecia do mais importante, que é o mandamento. O mandamento que tem como o princípio, a base, o amor. E assim as pessoas começam, naquele tempo, a se distanciar deste mandamento e se apegar a tradições humanas. A palavra de Deus nos é anunciada por Jesus Cristo. Que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento a ela. E palavra que não deve ser apenas, apenas escutada, mas vivida. A prática da palavra. Nós precisamos colocar Deus no centro. E nós vamos de fato daí cumprir toda a lei. E hoje os judeus estão ao redor de Jesus prontos para pegá-lo em algum erro, estão analisando Jesus de cima a baixo, bem como os seus seguidores, para condená-lo. Imaginem só, aqueles homens que tinham tinha a oportunidade, dentro do conhecimento que eles possuíam, de beber da palavra do próprio Deus humanado, agora começam a se apegar a coisas pequenas, porque não querem abrir o coração. Para esta palavra, que é o próprio Jesus que lhes fala. E eles observam que os discípulos não lavam as mãos minuciosamente como se devia fazer antes de comer. Aqui a palavra de Deus não está descuidando desses hábitos de higiene, que inclusive nos nossos tempos são mais do que necessários. A palavra de Deus não está dizendo que não se deve fazer isso. A palavra de Deus está nos mostrando que não se deve apegar-se a gestos exteriores, se esquecendo daquilo que é o mais importante, daquilo que é principal. Aqueles homens, os judeus nas autoridades, representados pelas autoridades, se apegam agora a tantas coisas que deslocam a presença do próprio Deus. E acabam até mesmo driblando a sua própria consciência Com legalismos e coisas pequenas Que para eles se tornam importantes Fazendo com que o que é de fato importante Perca-se de vista Eles tinham a maneira certa de lavar os copos, as jarras Porque havia aquela polêmica entre o puro e o impuro Na lei judaica não se podia tocar num pagão, não se podia tocar num corpo de um falecido, nem mesmo numa mulher quando ela estava no período de menstruação, porque acreditavam que isto tornava as pessoas impuras. E depois era preciso todo, de um, todo um rito de purificação minucioso para purificar-se. Jesus Cristo vai dizer que, Aquilo que torna o homem impuro não é o que vem de fora, mas é o que sai do seu coração. Quantas vezes nós interpretamos tantos ritos ou orientações necessárias, mas talvez deslocando do centro aquilo que é o essencial? Não comer carne na sexta-feira santa, nós sabemos o porquê disso, né? o abster-se. Há um sentido muito bonito para nós, mas quando as pessoas focam nisso e se esquecem da caridade, é como se elas estivessem se enganando. Aqui não se trata de tirar agora todo o rito ou prática, o exercício ou preceito, não é isso. Jesus não veio para tirar isso, mas para mostrar o que é central, a palavra de Deus, na sua completude, deve ser vivida. E não apenas aquilo que me convém. Não se pode tirar nada da palavra, talvez porque algumas coisas sejam mais exigentes, e não se pode tão pouco acrescentar como os judeus fizeram. E pode acontecer que também nos nossos tempos, nós acabemos por dar um enfoque numa coisa e nos esqueçamos de outra. Alguns enfatizam o amor a Deus, esquecendo-se do amor ao próximo. Outros se voltam por demais para o amor ao próximo, algo muito legítimo, mas não se dão conta também dos pecados contra Deus, que é a fonte de tudo. Alguns podem se apegar à prática da justiça, à honestidade, e denunciarem tantos pecados sociais dentro da moral social da igreja e descuidarem da pureza de coração, da castidade. Outros podem talvez se ancorar nos mandamentos referentes à castidade, à fidelidade e não ser fiel a Deus, deixando de ser justo para com o irmão e a irmã, nem só uma coisa e nem outra, a lei de Deus, Deus tra traz tudo isso Qual que é realmente a essência de tudo Quando eu vejo o outro como um objeto e não como filho Eu estou deixando de amar E seja desta forma ou de outra Estou deixando de cumprir a lei É isso que deve nos reger O que, que realmente deve fazer com que a gente Examine a nossa consciência Se estamos seguindo Jesus Cristo ou não E amando a Deus, cumprindo e observando os seus mandamentos, se nós vemos o próprio Deus como primeiro e vemos a sua imagem também no nosso irmão, na nossa irmã. E os judeus se esquecem completamente disso, achando-se até superiores àqueles que eles consideravam ignorantes, porque quem conseguia decorar centenas de preceitos? Talvez é eles que tinham todo esse tempo, não é? Para observar essas minúcias e talvez até mesmo achar que assim eram santos irrepreensíveis. Jesus Cristo põe ao chão tudo isso e mostra que a lei do amor é aquela que prevalece. Aquele que ama a Deus. Aquele que ama ao próximo, é aquele que está cumprindo Fielmente a lei Nós temos na nossa liturgia Uma riqueza muito grande A maneira de celebrar E tudo tem um significado É muito belo Mas Se nós talvez Nos ocupamos de coisas periféricas Esquecendo do porquê nós estamos celebrando O que nós estamos celebrando O que nós trazemos para Esta celebração Que a nossa vida Talvez nós nos distraiamos daquilo que é fundamental, daí entram tantas discussões entre é certo, não é? Bater palma ou não bater palma, receber a comunhão dessa ou daquela forma, usar véu ou não usar, e isso, e aquilo, e aquilo outro, coisas que podem sim ser refletidas, e discutidas sem dúvida nenhuma mas que não podem substituir o que é de fato a centralidade da liturgia que é justamente a paixão morte e ressurreição de Jesus Cristo que se encerra sobre esse altar e a consciência daquilo que nós estamos celebrando e a forma como nós celebramos com dignidade os judeus acabaram se distanciando disso e acabaram empobrecendo Aquela religião Tão bela no princípio Religião que tem como princípio Religar o ser humano a Deus E agora parece que distancia Cada vez mais o ser humano de Deus A verdadeira religião Diz a palavra no antigo testamento É Assistir às as viúvas e os órfãos Ou seja É praticar esta lei É amar a Deus Nesses acontecimentos Que estão ao nosso redor as pessoas mais vulneráveis, é o ato de misericórdia e nós vemos em tantas parábolas de Jesus que demonstra isso, aquele sacerdote que para seguir todo aquele ritualismo, legalismo, deixa o irmão que está ali jogado ao chão e até o julga por isso e segue em frente e o bom samaritano é aquele que assiste o irmão e realmente cumpre a lei do amor. Que nós também busquemos esta verdadeira religião, do culto que agrada a Deus. O nosso louvor é algo maravilhoso, porque nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Mas não pode ser apenas um louvor dos lábios, tem que ser também, e acima de tudo, um louvor da vida. Uma vida celebrada. E uma celebração que aponte para a vida, a vida do Senhor que nos foi entregue e a nossa vida que nós queremos oferecer em cada momento que nos reunimos, em cada momento que servimos a Ele por meio dos irmãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.